Passando pelo mundo da arte, vamos falar de fotografia. O Diário de Campina conversa com Nara Macedo, criadora da página Os Retratos do Cariri. Venha conosco! Eu sou apaixonada pela fotografia. Sou formada né, em comunicação pela UEPB. Sempre gostei, mas acabei trilhando o meu caminho pela publicidade. né? Nunca me dediquei à fotografia. Então, durante a pandemia, eu resolvi investir nesse talento, nesse hobby. Eu tive a inspiração de criar um Instagram só com fotos de paisagens. Sempre com o objetivo de resgatar é a cultura nordestina da gente, mostrando as paisagens do Cariri, porque quem mora fora acha que o Cariri é só seca, né? é só uma paisagem muito árida, mas tem uma vegetação e um povo belíssimo. Então eu comecei a fotografar com o celular e comecei a estimular as pessoas que moravam também ali em São João do Cariri, Cabaceiras, toda aquela região, a mandar as fotografias. Então o Instagram inicialmente se chamava Sítio Macambira. Quando eu vi que eu tinha a oportunidade de reitabilizar essas fotografias e transformar em quadros, criei a marca Retratos do Cariri. E a partir daí, mudei o nome do Instagram para Retratos do Cariri. Né? Hoje o feed são só de fotos minhas. Nos stories, eu reposto fotos de... do pessoal que, que compartilha, né? do mesmo olhar e da mesma intenção. Percebi que existia também o interesse do público não só de acompanhar, de ver fotos de paisagens, mas fotos de vaqueiros, que é um grande sucesso. O povo gosta, gosta de foto preto e branco. Então, é, é um público que se interessa por tudo que envolve essa nordestinidade, né? Já fiz algumas exposições e eventos. É, festa de Padoeira de São João do Cariri, que foi onde tudo começou. Participei de Bode Rei. É, fui convidada para o Salão do Artesanato do ano passado. É, em Taperoá fui para o Dia D da Fazenda Carnaúba. Então, assim, eu procuro participar de grandes eventos, né? O Retratos do Cariri é um trabalho relativamente novo, mas que tem um sucesso e um alcance, né? Eu digo assim, meu Deus, eu sou muito abençoada, porque é um trabalho que eu tenho apoio de todo mundo que você possa imaginar, da mídia, de apresentadores, porque realmente a gente precisava de, dessa linha de valorizar o Cariri da Paraíba. Então, é, a gente precisava mostrar realmente as belezas do Cariri. Eu disponho de um acervo, o cliente escolhe. Claro, tem toda uma orientação minha com relação ao ambiente, o local que o quadro deve ficar. Né? Aqui em Campina Grande, inclusive, nós temos um bar e restaurante, que é o Rancho do Cowboy que abraçou esse projeto Retratos do Cariri. Então toda a decoração do Rancho do Cowboy é, é feita com Retratos do Cariri. Nós temos lá quadros de vários tamanhos, o maior deles é de 1,13 por 1,70. Então são imagens que normalmente você não encontra né, assim, em locais muito comuns para vender. Então, foi, uma, foi um projeto elaborado junto com o um cliente. Né? Eu quis entender o que é que ele queria. O próprio restaurante, bar, tem essa, essa coisa do Nordeste, né? de ser um rancho do cowboy. Então, a gente tem lá fotos de, de cangaceiro, de vaqueiro, de paisagem do Cariri. Então, ele conseguiu absorver né? todo o meu mix dos Retratos do Cariri. E é bem bacana, porque as pessoas vão e, e ninguém nunca imagina que uma árvore florida no meio do Cariri daria um quadro belíssimo. Para você que gostou da entrevista, que segue o Diário de Campina, né, segue a gente lá no Instagram, arroba osretratosdocariri. Lá você vai encontrar né, as mais belas paisagens aqui da nossa região paraibana. Você conheceu um pouco do trabalho de Nara Macedo. Curta, siga e compartilhe as nossas redes sociais. Diário de Campina. Venha conosco.